Você falou sobre revoluções mesmo, né? teve a revolução do genérico, essa revolução da pandemia que acho que é geral mesmo, né? uhum. impactou todas as, as áreas. assim. Né? Como qualquer revolução, né? o que muda muitas vezes é as ferramentas, né? mas ainda requer um profissional, um ser humano. Ali, sim, sim, sim. Né? isso que é bom. É ainda que, aquela pessoa ali que deve mudar... Muitas vezes é a conduta, a excelência, o profissionalismo, mas ainda assim necessita da, da daquela assistência ali do propagandista e tudo mais. O profissional em si, a, a, o prazo de validade dele é muito longo ainda. Não dá para mensurar exatamente numa linha do tempo, mas não vai ser nem hoje, nem amanhã, nem depois, que esse profissional vai ser substituído por qualquer outra coisa, não. A atuação dele vai mudar. A tecnologia tem que ser abraçada, vai fazer parte, vai ser aliada nas estratégias dele. A inteligência artificial vai ser uma aliada nas estratégias do propagandista. Para se contratar propagandistas, já se usa muita inteligência artificial. Já se usa muita tecnologia. O digital já está presente nas contratações, nos treinamentos há muito tempo nesse setor. O que veio agora é novas ferramentas. Novas atualizações e esse profissional se atualizar também está disposto a abraçar essas novas ferramentas, essas mudanças. Ele não vai fazer do mesmo jeito que ele fazia antes, mas ele vai continuar existindo e tudo mais.